Olá, mnemônicos! Hoje estou aqui com a pergunta da aluna Gabriela. Ela deixou a pergunta dizendo o seguinte, Renato, quantos livros a memória humana é capaz de memorizar? É um tema que eu vou tratar aqui neste vídeo. Enfim, nós sempre pensamos a memória como um local. E a boa notícia é que a memória humana nunca foi um local, ela nunca será um local. A memória humana ela é uma função. Então, o nosso cérebro recebe a informação, processa esta informação e decide para onde vai enviar. Você vai enviar para uma memória de longa duração, longo prazo, uma memória intermediária ou uma memória de curta duração. Bom, e o que isso tem a ver com os livros? Né? Quantos livros cabem na memória? Trabalhando na memória, com a memória como uma função, é, dá para dizer com toda a segurança que a memória humana não tem limites. Ou seja, a capacidade da sua memória está intimamente associada ao tempo de vida que você terá aqui na Terra.